Tá certo que eu já falo bastante de Amelie Poulain, mas tem uma cena do filme que é muito linda e que eu ainda não tinha falado sobre ela. Ela vê um cego tentando atravessar a rua e aí ela vai ajudar ele. É sobre essa cena que a gente vai conversar. Essa cena ela se passa bem rápido e a gente pode assistir algumas vezes e nem sempre a gente percebe tudo o que acontece porque além deles falarem rápido e é um jogo de imagens e a música, então é muito envolvente mesmo Mas aqui a gente vai fazer tudo em câmera lenta, então vamos ver frase por frase o que, que ela falou para o cego quando ela ajudou ele a atravessar a rua e levou ele até a entrada do metrô Quando ela encontra esse senhor, a primeira coisa que ela fala para ele, ela pega no braço dele e fala Veni, je vais vous aider, onde sont? E hop, c'est parti. Então, venê é venha, né, para vu é um imperativo. Então, venha, eu vou é, vos ajudar. Lembrando ali que o pronome de tratamento é vu porque ela não conhece esse senhor, e é uma pessoa muito mais velha, a gente vai tratar de vu. Então, venê, je vais vous aider. Venha, eu vou vos ajudar. E aí, depois, ela diz onde sont. On son, você pode perceber que aí está no presente. Muitas vezes o que a gente colocaria em um gerúndio ou em um futuro próximo em francês, eles colocam no presente direto, então já facilita um pouco a vida. Onde são? Significa a gente vai descer ou a gente está descendo, tá? E no francês, fica ali no presente mesmo, sem problema nenhum. Então lembrando ali que o pronome on pode ser traduzido por a gente, porque ele significa, né, nós de um jeito um pouco mais informal. Então, on som a gente desce e hop, c'est parti. Hop. Vai ser, então, uma interjeição em francês. O que é uma interjeição? É todos aqueles sons que a gente faz sem necessariamente ter algum significado, tá? Mas é mais para dar um impulso ali na sua emoção. Você está querendo é, mostrar a sua emoção mais do que uma palavra em si. Então, a interjeição UP em francês é bastante utilizada, principalmente para mostrar uma ação assim meio brusca ou para estimular uma pessoa. C'est parti! C'est parti para composé. composer. É a mesma coisa que o nosso partiu, né? Que a gente fala, ah, partiu festa, partiu academia. Então ali, c'est parti, tá no passado também. E é também, assim, uma expressão quando a gente fala que a gente tá indo pra algum lugar. Então, c'est parti. E quando ela ajuda ele a atravessar a rua, ela começa a descrever tudo que tá ao redor dele pra que ele possa ter uma ideia, né? A primeira coisa que ela descreve é... Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la vareuse de son mari depuis qu'il est mort. Então, a palavrinha lá muitas vezes vai significar aqui, mas também pode significar agora. Tá? Em muitos momentos, por exemplo, o que você está fazendo? Là, je fais une vidéo. Hum, agora eu estou fazendo um vídeo, tá? Então, lá pode ser aqui, mas muitas vezes também pode ser agora. Então, lá on croise la veuve du tambor de la fanfare. Então, agora a gente está cruzando com a viúva do tambor da fanfarra, Ou seja, le tambor é o instrumento, mas também pode ser é, referente à pessoa que toca esse instrumento. Então, tambor, tanto o tambor quanto o tocador de tambor. Então a viúva dele estava ali cruzando com a Amélie com esse senhor. E aí depois ela diz: Elle porte la vareuse de son mari depuis qu'il est mort. Então ela usa o verbo porter quando a gente está usando uma roupa. Elle porte la vareuse. La vareuse é uma espécie de jaqueta, assim, uniforme. Como vocês podem ver, que essa mulher realmente está usando né, o uniforme da fanfarra do seu marido desde que ele morreu. Depuis qu'il est Mort. Então, o depuis é aquele super falso cognato que a gente acha que é depois, mas significa desde. Depuis que est é mort, desde que ele morreu. Attention, up! Tiens, l'enseigne de la boucherie chevaline a uma orelha. Então, esse attention, hop, é porque eles vão estar tá subindo no meio-fio de novo, né? Porque eles atravessaram a rua, então ela falando para ele atenção ou cuidado. Lembrando que eles vão usar em francês a palavra attention, tanto para atenção quanto para a ah, cuidado. E ali a gente tem uma outra interjeição em seguida, que é tiens. Tiens, em francês, também é uma interjeição que exprime, assim, quando a gente vê alguma coisa, quer mostrar pra alguém, quer comentar, ficou surpreso, né? Pra gente é tipo aquele... ó. Oh! Nossa, veja, tá? Então, tiens! E por que, que ela ficou surpresa? Ela fala que l'enseigne de la boucherie chevaline a de une oreille. Então, l'enseigne, l'enseigne vai ser é qualquer tipo de placa, de sinalização de comércio. Então, ali, l'enseigne de la boucherie chevaline. Boucherie vai ser o açougue, chevaline é o nome do açougue. Então, a sinalização ali da boucherie chevaline, do açougue chevaline, perdeu uma orelha, ou seja, que tinha uma cabeça de cavalo e tinha uma orelha faltando. Se rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides d'amalice au coin des yeux. Ou seja, esse riso, se rire, c'est celui du mari de la fleuriste, é aquele do marido da florista, da vendedora de flores. Il a de petites rides d'amalice au coin des yeux. Então ele tem pequenas rugas de malícia no canto dos olhos. Mas lembrando, então, que a palavra malice, en français, ela não tem exatamente esse mesmo sentido que em português. Ela tem mais um sentido de maldade do que aquela malícia um pouco sexual, que normalmente quando a gente fala olhos de malícia, tem uma conotação um pouco sexual. E em francês, quando a gente fala malícia, é mais voltado para maldade mesmo. Então, pequenas rugas de maldade, malícia, no canto dos olhos, ou com a desia. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes pirog gourmands. Donc, oh, uma outra interjeição de surpresa, também oh, dans la vitrine, étant então, dans la vitrine de la pâtisserie, d'à il y a des sucettes pirog gourmands. Donc, então, il y a, tem, existent. Pirulitos de Ciceta Pierrot Gourmand Pierrot Gourmand é uma marca de pirolito bem antiga Tem Deve ter uns 100 anos mais ou menos Eles guardam é esse mesmo display ali aquela O mesmo estilo que vocês podem ver aqui Que é bem antigão assim Então, vocês são os Ciceta Pierrot Gourmand Hum, você sente esse parfum? C'est pépone qui fait goûter, c'est mélon au client. Então nessa frase aí, a gente percebe uma estrutura em francês um pouco diferente. Então começando com um hum, outra interjeição. Quando a gente está sentindo um cheiro gostoso, a gente também pode fazer isso em, Fran em português. Hum. Então, hum, vous sentez ce parfum? Então você está sentindo este cheiro, este perfume, este ce parfum? C'est... Peponne, então é o nome do carinho ali Que fait goûter ce melons au client Então, que faz experimentar seus melões aos clientes Ou seja, que está dando melão ali para os clientes experimentarem Então, il fait goûter ce melons au client Chez Marion, ils font de la glace au calisson Então, chez Marion, que é no estabelecimento ou na casa da Marion e ali no caso seria da, da loja dela, da mercearia dela eles estão fazendo de la glace, então sorvete, no sabor de calisson calisson é um bolinho de amêndoas que é bem típico da região de Aix-en-Provence On passe devant la charcuterie 79 le jambon à l'os 45 le travers de micel On passe devant la charcuterie presente em francês, o que a gente é, traduziria por é, gerúndio, né, no português, a gente está passando na frente da charcuterie, então, on passe devant la charcuterie, e o que que é, então, a charcuterie? Charcuterie vai ser o lugar é, que vai ter toda essa carne de porco, então, sei lá, presunto, bacon, linguiça, salsicha, todas essas coisas assim, é charcuterie. E aí ela fala o preço das coisas que tem lá: 79, le jambon à Então, 79, o presunto com osso. 45, le travers de micel. Ou seja, 45, o travers de micel. Então, meio sal e travers vai ser o que a gente chama de. Costela, donc, tá? então, à travers des micelles vont ser costelas qui já sont un um peu salgadas. On arrive chez les fromagers 12,90 les Picodon de l'Ardèche et 23,90 les cabicots du Patou. Où que est tout ça Où que Donc, então, là, on arrive chez les fromagers. Então, on arrive, a gente está chegando Chez le fromager, Então, no estabelecimento do queijero Ou seja, na queijaria E aí os preços, dos 90, Então, 12,90 Le Picodon de l'Ardèche Que é um queijo da região de Ardèche E aí depois, 23,90 Le Cabicou de Poitou Poitou também é uma outra região da França E normalmente os queijos Tanto queijos quanto vinhos, eles estão sempre relacionados Na região onde eles são produzidos. Chez le boucher, il y a un bébé qui regarde un chien, qui regarde les poulets rôtis. Então aí a preposição che, que já é bem conhecida na nossa, chez le boucher, boucher vai ser o açougueiro, então chez le boucher, no estabelecimento ali do açougueiro, no açougueiro, il y a un bébé, então tem um bebê. il y a un um bébé qui regarde un um chien, tem um bebê que olha um cachorro ou que está olhando um cachorro que é como a gente diria e ali vamos prestar atenção que eles usaram que e a gente a gente usaria que com e eles vão usar que com I. e por que isso acontece porque vocês sabem que em francês a gente vai ter dois ques enquanto nós só temos um pro nosso que muitas vezes em francês vai ser que ou vai ser qui. então por que que ali é que. Então eu tenho lá o que e o, que, o verbo que vem depois, que regarde. Que regarde. Quem que é o sujeito desse verbo? É o bebê, é o bebê que regarde, ele tá antes do que. Eu tô querendo dizer que é o bebê que está olhando, então é ele que está tendo a ação. Por isso eu vou usar que. Le bebê qui regarde un chien. Se por um acaso eu coloco que aqui. O que, que acontece? O bebê não é mais o carinha que é o dono da ação. Quem vai ser o dono da ação vai ser lá no final, vai ser o cachorro. Então, se eu escrevo assim, un bebê que regarde un chien, quer dizer que quem é o dono da ação aqui vai ser o chien, o cachorro, porque eu usei que. Se eu quero fazer com que o bebê, que é o que está antes, seja o dono da ação, aí eu vou colocar que. Então, o bebê que regarde um chão, agora ele é o dono dessa ação que está aqui então, e há um bebê que olha um cachorro, tem um bebê que olha um cachorro que olha o lepulho roti, que está olhando para o frango assado lepulho roti e voilà, agora estamos devant le petit quiosque journaux juste à l'entrée du metrô et moi je vous laisse ici, au revoir então aí temos mais uma interjeição, olha só quantas interjeições que teve aí, né, nesse pequeno percurso, então, voilà, também é considerado uma interjeição em francês, que é super usada, principalmente quando a gente termina alguma coisa, você terminou de contar uma história, ou você terminou de fazer alguma coisa, e ali, no caso, ela terminou ali o passeio que ela deu com ele, ela falou e voilà, maintenant, on est devant le petit à journaux, então, agora, maintenant, nós estamos, ou a gente está... Na frente do pequeno quiosque de jornais Juste à l'entrée du métro Então, juste ali nesse caso vai significar bem na entrada do métro Juste à l'entrée du métro E moi, je vous laisse ici E eu, eu vos deixo aqui Au revoir